O segundo nível beta ainda tem aspectos favoráveis, né? Mas se você tiver com alguma preocupação, se você tiver com algum processo de culpa, se você tiver com raiva, com muito ressentimento, com muita, é, ou seja, com muita desesperançada, desesperançada, né? É, você pode estar num nível de estresse muito alto, né? E o estresse muito alto significa você é uma pessoa que está com medo, né? você está num nível de sobrevivência mais profundo, ou seja, a pessoa que está. O cérebro primitivo está no domínio, né? Então, esse cérebro primitivo no, no domínio significa, né? significa que ele está. É, se movimentando o tempo todo para ele estar tá racionalmente dizendo eu estou aqui para lhe proteger, você está sob ameaça, você está sob perigo, é, as coisas não vão dar certo, tá, é tudo muito complicado, o mundo é difícil, eu não sei o quê. Então você está o tempo todo é, é, é, buscando situações para explicar que a vida é ruim, a vida é complicada, é difícil e que viver doente é, faz parte, né? seja, a doença faz parte da lógica da vida e não a saúde, né? A tristeza é, é, deve ser predominante na vida e não a alegria, né? Ou, ou seja, a escassez deve ser predominante na vida e não a abundância, né? E eu não quero dizer aqui que nós não passamos por todos esses estados e a tristeza faz parte também da vida de todos nós, tá? Né? Momentos de escassez faz parte da vida de todos nós, né? Pessimismo faz parte da vida de todos nós. No entanto e esses aspectos, eles, eles devem ser transitórios, né? porque no momento que nós percebemos esses estados, nós temos também a capacidade de dos de desemaranhar deles, se nós tivermos a coragem de olhar é, para as suas causas. Então, o que nós vamos buscar aqui é entender que nós somos humanos, e como humanos, nós erramos. Né? É, e, e o erro faz parte do processo. O que é lindo é quando a gente começa a perceber que o erro não nos derrota, né? que, o, que, que fracassar em algumas situações também não nos derrota, né? que na verdade o fracasso em algumas situações ela pode nos empoderar, ela pode nos transformar em pessoas mais preparadas se a gente sair da vitimização. Né? Eu costumo trazer o, o, o exemplo de Thomas Edison, que cometeu 9.999 fracassos. Até chegar a descobrir a lâmpada elétrica. Então tem muitas pessoas de muito sucesso que são pessoas que fracassaram muito. Mas elas não perderam o foco. Elas se mantêm com clareza onde elas querem chegar.